Faltam apenas dois episódios para o fim de Loki e parece que nada vai se resolver. Quem são esses Guardiões do Tempo? A Ravonna Henslayer é a vilã da série? Quem são esses personagens que aparecem no final? Vem que eu só te mostro. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar com seus amigos. Meu nome é César Vilauba e sejam bem-vindos ao Revolta Nerd. Que quarto episódio foi esse, hein? Finalmente vimos quem são os Guardiões do Tempo e até um pouco do passado de Sylvie. Esse é um vídeo com análise e referências do quarto episódio do Loki. Então já avisando, esse vídeo terá spoilers. Recomendamos que primeiro você assista o episódio para depois vir aqui. Esse vídeo faz parte de uma playlist. Caso você tenha chegado de paraquedas nesse vídeo, também analisamos os três primeiros episódios usando os quadrinhos como referência e teorias. Dito isso, vamos para o que interessa. O episódio começa em Asgard, mas não Asgard que conhecemos, e sim a da variante Sylvie. Podemos ver que a responsável da VT por prender Sylvie é agora a juíza Ravonna Henslayer. Mas Sylvie consegue fugir e roubar o tempo e perde de Ravonna, iniciando sua fuga pelas linhas temporais finalmente vemos os guardiões do tempo os guardiões do tempo estão presentes na marvel há muito tempo em vingadores número 2 de 1963 eles enviaram o fantasma espacial para derrotar o grupo dos heróis mais poderosos da terra isso mesmo bem no começo dos vingadores nem o capitão américa tinha entrado para o grupo ainda sendo que ele foi descongelado e entrou para a equipe em vingadores número 4 nem é preciso dizer que os vingadores derrotaram o fantasma espacial mas isso não deixou os guardiões do tempo tranquilos já que eles enviaram Imortos em, em Vingadores número 10. Guardem esse nome, e mortos será muito importante mais pra frente no vídeo. Nesta cena podemos ver Loki falando que mesmo perdendo ele nunca morre. Mas não morremos. Nós sobrevivemos. O que vemos nitidamente no UCM. Em todos os filmes que o Loki aparece, ou ele perde ou ele morre. Em Thor 1, ele se joga da Bifrost, a ponte do arco-íris, e é dado como morto. Em Vingadores 1, ele perde a Batalha de Nova York e acaba sendo preso por seu irmão Thor. Em Thor 2, ele é novamente dado como morto. E por fim, em Guerra Infinita, Thanos mata Loki quebrando seu pescoço. Você era só uma criança quando a AVT te levou, mas quase derrubou toda a organização que alega governar a ordem do tempo. No meio desse diálogo, começa a transparecer sentimentos entre as variantes, principalmente Loki por Sylvie. Isso faz com que, mesmo estando em um Apocalipse, eles acabam causando um efeito Nexus. Já tinha visto uma ramificação assim? Esse sentimento que Loki passa a ter por Sylvie é bem explorado durante o episódio. Após isso, eles são localizados e presos pela AVT. Espero que saiba que você merece ficar sozinho e sempre vai ficar. Podemos ver que a atriz Jamie Alexander voltou a interpretar a Lady Sif. Pra quem não lembra, a personagem está nos dois primeiros filmes de Thor. Nos quadrinhos, ela é uma personagem muito importante para o Thor, sendo por um longo período o seu par romântico. Na série, essa cena é uma referência ao quadrinho Thor Anual número 11 de 1983, onde Loki com os ciúmes de Thor e Sif acaba cortando o cabelo de Sif. Nos quadrinhos, Thor vai tirar satisfação com Loki, mas aqui na série, a própria Lady Sif castiga o deus da trapaça. Será que veremos ela em um arco importante? Já que ela está confirmada no novo filme do Thor? Diz aí o que você acha nos comentários. Reparem nessa fala. Pois é, prendemos Kree, Titãs, Vampiros, Por que esses dois semideuses órfãos enchem tanto nosso saco? E mesmo assim foi ideia sua trazer o outro. Então, vamos por partes. Quando ele fala que prenderam Kree, logo lembrei da Capitã Marvel, mas não da heroína, e sim do filme. Nos quadrinhos, Marvel é um dos personagens fundamentais na história da Capitã Marvel. É um homem, mas no filme o personagem é uma mulher. Assim como o caso das variantes do Loki, será que a AVT capturou o Marvel dos quadrinhos? Os Titãs são apresentados no CM de maneira muito superficial. Não sabemos se terá ligação com os Eternos como tem nos quadrinhos. O mais conhecido deles é Thanos, sendo chamado de Titã Louco. E por último, Vampiros. Nos quadrinhos da Marvel, os Vampiros surgiram por volta de 18.500 a.C. e estão na ativa até hoje. Já que Mobius fala abertamente sobre vampiros, podemos esperar que logo o Blade aparecerá no CM. Já que tem um filme confirmado do personagem. Nós falamos sobre isso no vídeo que fizemos sobre os Filhos da Meia-Noite, que podem aparecer no novo filme do Doutor Estranho. Depois vai lá conferir. Pera aí, você tá assistindo até agora e nem curtiu nem se inscreveu no canal? Se eu fosse você, farei isso agora. Só no Revolta Nerd você tem informação sem enrolação. Enquanto Loki tenta convencer Mobius que todos na VT são variantes, Os guardiões do tempo não criaram vocês, eles sequestraram vocês da linha do tempo e apagaram suas memórias. A B-15, interpretada pela atriz Umi Mosaco, leva Sylvie para fora da VT para saber mais sobre seu passado. São variantes, nós somos iguais. E agora? Mobius então descobre que Ravona está escondendo algo. Não era a VT, era, era uma memória. E decide confiar em Loki. Mas não dura muito tempo, pois Ravonna acaba podando ele. Podem ele. A Ravonna leva as duas variantes de Loki para os Guardiões do Tempo. No caminho, Sylvie perguntou o porquê de Ravonna ter tirado Sylvie de sua linha do tempo. E Ravonna diz não se lembrar. Já de frente com os Guardiões, temos finalmente uma briga entre as variantes do Loki juntas contra os soldados da AVT. A batalha termina com a grande revelação que os Guardiões do Tempo são uma mentira. Falsos androides sem mente. Sobre a VT ser uma mentira ou estar contando mentiras, já vínhamos dizendo desde o primeiro vídeo. Agora temos a comprovação que estávamos certos. Infelizmente, vemos Loki morrer novamente. Só que não. No final, vemos algumas versões de Loki. Elas são... O Loki clássico, o primeiro e mais famoso que vemos nas HQs. Foi criado por Stan Lee e Jack Kirby. Kid Loki ou Loki criança aparece na saga Loki Agente de Asgard de 2014. O Loki com o martelo aparece nos créditos como Loki orgulhoso. Pode ser uma referência à saga O Eixo, onde vemos um Loki do bem digno do Mjolnir. Mas pela cor do martelo pode ser uma referência a Tarene, a jovem Thor. Mas a grande pergunta é, qual o nome do jacaré? Se reparar no fundo da imagem, podemos ver uma Nova York destruída. Pode ser uma das várias linhas temporais que a AVT diz que resetou. Agora vamos para as teorias. Lembra do Immortus que falamos lá atrás? Então, aqui ele pode estar por trás da AVT. Você pode perguntar, e o Kang? Falaram tanto nos últimos vídeos e até agora nada. É aí que está, Immortus é uma versão futura do Kang. Na verdade, no universo Marvel tem tanto Kang que eles têm até um conselho. Na série Rick and Morty, o conselho dos Rick é uma clara referência ao conselho dos Kang. Tem tanto Kang que daria um vídeo só com os importantes. O que vocês acham? Só pra tiçar a curiosidade, um deles até formou uma equipe de Vingadores. Eu morri? Ainda não. Se o Loki não morreu, provavelmente a AVT não apaga as linhas do tempo. Só manda pra um lugar só. Se for isso, é mais uma ligação com as guerras secretas de 2015, onde temos o um mundo bélico. Nesse mundo junta várias cidades e vários personagens de universos diferentes, podendo assim ser adaptado para várias linhas do tempo diferentes. Não mais é isso. Espero que tenham gostado. Não esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar com seus amigos. Até um próximo vídeo.